Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoje falaremos da recitação da Surah Al-Falaq. Então, eh, primeiro, Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Depois, primeiro versículo. Qul, Qul, Aruzu, Aruzu, ou A, A, Aruzu. Tem que Fecha bastante a boca. Rou, rou, rou, zo, rou, zu zo. Be rob, bil, be bil. no betting shed, então fica. Bil, be rob, bil, fela, co, fela, co. O car não é um color O car, quando está mudo no Coran, fica. O car, quê? Aeguza, bi-rab, bil-falaqa. Depois, min, tenção, um nazar, min, ó, oh, min, min, shadri, ó, shadri, shadri, fica Como se tivesse difícil de sair da boca. Shadri, shadri, me. Diz duas vezes o me. Khalaqa, de novo. Khalaqa. Depois, wa De novo, som nasal. Wa-min. Sher-vi. vi si Ra-si-qin. si Ou nun. RO si i Estica duas vezes. Tanto o ra e como o i Os dois têm que esticar duas vezes. I-da. Depois, o wamin, de novo som nasal, amin sherdli, sherdli, um sherdda, então, é como se fosse difícil de sair da boca de novo, sherdli, nefetheti, esse é um pouco mais difícil, vamos falar um pouco mais pausado. O nun, depois do sherdli, você fala direto nefetheti, então tem sherdda no nun, chega no fé fica chernin fê então primeiro, o primeiro som nasal do nun chernin chernin f chernin fê chernin tem é, se prolonga no fé e no fé mas no fé só no fé tem chega no fé não tem então fica chernin fê Filha, o cod. Filha, o cod. O da o mesmo esquema do ba, e do có. Que min chepri ma khalaq, idha waqab, wakob e no rucode. Rucode. Pois o amin de novo o som nasal. O amin chepri. Chepri. Prolonga duas vezes. e إذا حسد. حسد. حسد. Então, lendo agora para completo, conflato. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ Amém. Então, assim como você